Que a graça e paz seja com todos, que a paz de Cristo possa reinar em nossos corações e cumprimento a todos que estão ouvindo, que estão participando e que ainda irão participar, mas que nós possamos abrir o nosso coração nessa tarde, nessa noite, em cada momento que ouvirmos a palavra do Senhor e meditarmos profundamente naquilo que Deus tem preparado para todos nós. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidá-los para orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua infinita graça e misericórdia. Te agradecemos Senhor, porque Tu nos tens conservado em saúde, nos tens Senhor dado a Tua graça, o Teu suprimento sobre todas as nossas vidas, para que, que possamos Senhor, sermos cooperadores no Teu reino. E nos edificarmos mutuamente em Cristo a cada um, Senhor. Que neste momento, Senhor, a unção e a graça do teu Espírito seja sobre a minha vida. E sobre todos aqueles que estarão assistindo a esta ministração. Abrindo também o um entendimento para compreendermos as Escrituras. E por elas sermos edificados, sermos salvos, sermos redimidos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. É com temor, mas também com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para liberar esse estudo. E o tema do nosso estudo de hoje é considerai-vos, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E o nosso texto base está em Romanos capítulo 6 verso 11. Que diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lembra os irmãos, do culto da quarta-feira, aonde Deus nos falou tremendamente. Talvez muitas vezes a gente ouve coisas simples, coisas que nós achamos, que nós já sabemos mas que são tremendamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Os irmãos conseguem se lembrar qual foi a palavra-chave, a palavra vetor para o ano de 2022 que o Senhor nos deu? Pois é, essa palavra foi perseverança e é pela perseverança com fé que nós temos que considerar tudo aquilo que Deus tem permitido nas nossas vidas. Porque a vida de verdadeira, a vida de igreja, não é todas as coisas fáceis. Um grande estadista uma vez disse, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres fracas, Deus quer que nós sejamos vitoriosos, sabendo da batalha espiritual que nós estamos enfrentando em nossos dias. E por isso, eu preciso assim abrir um pouco, às vezes, como eu costumo dizer, a gente lê os textos por cima e não se dá conta do que está ali oculto. Numa das últimas ministrações, eu falava sobre a visão de João Batista a respeito de Jesus. E assim é a nossa vida. Como é que nós enxergamos Cristo? Sobre aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que faz coisas por nós. Ou o Cordeiro de Deus, o que é? E nós precisamos entender na sequência aqui agora. A palavra considerai-vos, considerar, ela tem um, um sentido completamente transformador, nesse texto que nós vamos hoje meditar. No original grego, considerai-vos, considerar, significa ajuste de contas. É, imagine uma coisa, nós temos hoje, Todas as filosofias, doutrinas, estudos, matérias que nós estudamos. E tudo é possível de considerar bastante relativo. A minha opinião não combina com a tua, vice-versa. Nós aqui no Brasil pensamos de um jeito, os nossos irmãos na Europa pensam de outro jeito. Se os originais são únicos, por que, segundo os estudiosos, nós temos em torno de 40 versões da Bíblia em português por que isso? porque alguém pensou diferente e não concordou com aquilo que estava ali então resolveu fazer uma nova tradução então tudo é relativo mas tem uma coisa em todas as coisas que nós podemos imaginar tem uma coisa que é absoluta seja aqui no nosso país seja na Europa, seja em qual língua for, não importa, é absoluto, por isso se chama ciência exata, é a matemática, dois mais dois é quatro, em qualquer lugar, em qualquer língua, em qualquer situação do mundo, isso não muda, aqui o Espírito nos está dizendo, considera, coloque isso como um um ajuste de contas, um ajuste matemático exato, não tem sombra de variação, não tem sombra de dúvida, naquilo que o Espírito nos afirma, e ele diz aqui ó, considerai-vos, esteja ciente de que hoje como cristão, como filho de Deus, nós estamos mortos para o pecado, ah, mas nós estamos ainda em muitas situações pecando, é verdade, eu também, porque não há um justo sequer, todos pecaram, não há um que esteja sem pecado, quem acha que está, está enganando a si mesmo, é o que a própria palavra diz, mas nós temos que entender aquilo que Cristo fez já por nós e aquilo que Ele é em nós, porque aqui diz o seguinte, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então em Cristo, eu e você precisamos estar vivos, olhando para as coisas do alto, entendendo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Porque, mais uma vez vou dizer, em muitas situações, todos nós podemos ser enganados, porque as situações do mundo hoje, são tão sutis, o engano é tão sutil... Basta uma vírgula fora do lugar Para distorcer completamente o sentido E hoje Em tantas situações Onde desaprendemos a fazer interpretação de texto É mais fácil ainda Nós sermos iludidos e enganados Pela nossa mente, pelo nosso coração Pela nossa maneira de interpretar as coisas E é nisso que Deus quer nos alertar E nos colocar no verdadeiro foco Para em Cristo Nós estarmos firmados Na palavra Eu tenho um entendimento hoje Que aquilo que verdadeiramente Genuinamente vem do Espírito Vem de Deus Não importa a placa Não importa onde Não importa se, se é rico ou se é pobre aquilo que é da palavra de Deus que diz que não faz acepção de pessoas isso é o que nós precisamos aprender e seguindo ainda eu gosto muito das epístolas de Pedro porque falam muito para os nossos dias e aqui na primeira epístola de Pedro capítulo 1 eu vou ler para nós entendermos bem a situação, a partir do verso 3, 1 Pedro 1, verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, e é só por muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, passado está feito, ele não diz aqui que ainda vai nos regenerar, você foi batizado, você entregou a sua vida para Cristo, de fato, de coração, não da boca para fora, mas creu no seu coração, a obra que Jesus já fez, então, já foi regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e reservada nos pés para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se o último tempo, você crê que nós estamos vivendo o último tempo? Eu creio, e eu para mim não tenho dúvida, que nós estamos vivendo a geração profética, que creio, que nós, na igreja atual, somos parte daqueles que estarão com Cristo na, no arrebatamento. Então nós temos que entender aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele espera de nós, como convicção de fé. Eu pergunto uma coisa para os irmãos, você crê que ao lado de, da cruz de Cristo, lá no Carmário, quando Ele foi crucificado, tinha a cada lado um ladrão, também crucificado, você crê nisso? Pois é, você estava lá para testemunhar isso, para ver? Alguém dos teus amigos te contou isso? Por que, que você crê nisso? Por um fato muito simples, está escrito. Então se nós cremos que nisso está escrito, é uma verdade... Por que que tantas vezes nós temos resistência em acreditar naquilo que Jesus declarou que Ele já fez por nossas vidas? Você pode se perguntar, tá, mas e por que que eu tenho que ser tão importante na minha vida? Porque queridos, nunca se esqueça, Jesus foi tentado no deserto, no momento que Ele estava mais fraco, não foi no início quando Ele entrou no deserto, mas foi depois de 40 dias de jejum de fome no momento mais fraco da vida dele na maior prova da vida dele Satanás foi lá tentar ele e como é que ele tentou? com grandes mentiras? com grandes enganos? ou na palavra? fora de contexto por isso é tão importante hoje nós compreendermos estudarmos, meditarmos todo momento, toda, toda possibilidade que nós temos de meditar na palavra, seja ela lida aqui na, na, na própria Bíblia, seja ela nos estudos, seja ela através de algum irmão que teve uma inspiração do Espírito para nos trazer um ensino, tudo é importante, não podemos rejeitar nada que esteja de acordo com a sua doutrina, que esteja de acordo com a palavra da cruz, e agora você vai entender, por que, que o inimigo tem se esforçado tanto, em trazer um evangelho que está fora do contexto? Coisas que vão te iludir, que vão te fazer pensar, uma, que talvez você não mereça, ninguém merece, nem eu, nem você, nem pastor, ninguém merece. Mas Cristo por amor e por misericórdia, deu a sua vida, já nos regenerou, Através do seu sangue. Então, descarte essa ideia de que você não merece. Segundo, que você veio para a igreja para desfrutar de algo maravilhoso. Sim, é verdade, todos nós temos essa promessa de herança. Mas nunca esqueça, nós ainda estamos aqui na terra que jaz no maligno. Nesse mundo podre que jaz no maligno Vamos desfrutar de toda a herança de Deus? Sim Quando estivermos com Ele Com Jesus Então esses fatos, essa, esses detalhes são importantes Você pode dizer, tá, mas isso é tão elementar Qualquer um sabe disso Querido, saber das coisas da palavra de Deus não significa muito nós somos transformados, regenerados, através da obediência à verdade, não através do conhecimento da verdade. É isso que nós temos que entender. E às vezes, nós precisamos ouvir e repetir, dezenas de vezes a mesma coisa. Por que, que você acha que a mídia, e tudo que está aí tentando nos fazer aceitar, as coisas enganosas de Satanás. Por que que existe tanta repetição? A ponto de nós cansarmos de ouvir algumas coisas. Porque é na repetição, repetindo e repetindo centenas de vezes a mesma mensagem é que aquilo acaba entrando subliminarmente na nossa na nossa mente sem nós nos sequer nos aperceber. Por isso a palavra diz, medita na palavra de dia e de noite, orais sem cessar o tempo inteiro, sempre que é possível. Ainda lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, nisto exultais, embora por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações ah irmão eu não digo para você que eu amo passar por isso não, eu não gosto de passar por isso e acredito que ninguém goste de passar por isso, mas entre gostar e entre aceitar existe uma grande diferença você acha que Abraão gostou de levar o seu filho para o holocausto? é claro que não mas ele obedeceu você acha que Isaac gostou de levar o fecho de lenha no seu lombo, sabendo que aquilo ali seria para, para o seu próprio holocausto? Você acha que ele gostou disso? É claro que não, mas ele obedeceu. Então aí é que está a grande diferença, que muitas vezes as pessoas são enganadas e não se dão conta. Acabam pulando de igreja em igreja querendo ouvir o que gostam. E o que, eu, o que acham que devem ouvir Não o que precisam ouvir Isso é muito sério Porque isso fala diretamente Para o tempo e época Que nós estamos vivendo agora Isso é muito importante No verso 9 ainda Obtendo o fim da vossa fé A salvação da vossa alma Este é o fim Da perseverança que foi a palavra que nós recebemos, a perseverança, está difícil, persevera, tudo tem um tempo para acontecer, não adianta nós tomarmos atalhos ou querer abreviar, só Deus sabe o tempo que eu preciso, que você precisa, para aprender, para obedecer, para entrar no caminho do Senhor, tendo a consciência de não mais nos desviar do seu caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, hoje o que mais nós vimos, a ah, esse é da direita, a ah, esse é da esquerda, a ah, isso é direita, isso é esquerda, para nós cristãos não serve nem direita nem esquerda, é seguir em frente, seguindo Cristo, como ovelha, sabe, o pastor toca o gado, o pastor vai atrás do gado, tocando o gado, mas nós não somos gado, nós somos ovelha, e o pastor vai à frente da ovelha, e a ovelha segue o pastor, estude isso, é interessante isso, nós não somos, não podemos aceitar e permitir sermos tocados como gado, mas nós somos convidados a seguir o mestre, quando Jesus saiu para procurar... E, e levantar os seus doze discípulos, os apóstolos, ele apenas disse, olha vem e segue-me, ele não disse, olha fica ali na frente que agora eu vou te tocar ou vou te guiar, não, ele simplesmente disse, olha quer me seguir, vem e me segue, agora tu segue se quer, se não quer também fica, qual é a decisão que nós vamos tomar? Esse é um ponto crucial e fundamental para esse momento, porque se nós vamos, formos desviar o nosso olhar para aquilo que o mundo nos apresenta, misericórdia, nós vamos ficar, vamos ficar tontos, vamos perder o norte e tudo que nós não podemos é per perder a nossa bússola, perder a nossa direção, crucial, fundamental. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Verso 28. A palavra nos diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Em muitas situações eu me considero um homem de pequena fé. Mas, eu sei que Cristo, o Espírito, me dá uma direção, para olhar para a natureza, para olhar para as coisas, para os lírios, para os passarinhos, que não se preocupam, mas Deus os alimenta. Quantas vezes a gente anda extremamente preocupado, ansioso, perdendo sono, ficando com úlcera, porque não tem paz interior, mas digo uma coisa irmãos, por experiência... Se nós estivermos em Cristo, firmados na rocha Aprendendo dia após dia Os cuidados que Cristo tem sobre a nossa vida Eu não quero dizer que isso acontece num passe de mágica Num clique, num piscar de olhos Ninguém aprende a confiar, a ter fé Num piscar de olhos Porque isso não é uma questão de simples decisão mas é uma questão de aprendizado. É algo que tem que entrar na nossa mente e no nosso coração. Às vezes é fácil entrar na mente. Mas é difícil entrar no coração. E Deus diz, escreverei a minha lei nas vossas mentes e a inscreverei no vosso coração. Isso que tem que ser lembrado com firmeza. Para nós termos uma vida condizente com aquilo que a palavra nos ensina, da palavra da cruz, que não é um engano, muito pelo contrário, as falsas doutrinas estão aí permeando o mundo inteiro, como eu dizia no início, se nós temos um único original, na palavra de Deus, temos uma única doutrina, que Deus nos deu pelo seu espírito porque tem tantas variações por causa da não concordância porque não consideraram aquilo ali como algo exato Filipenses, continuando ainda Filipenses capítulo 3 Um texto que, pelo menos aqui na igreja, acho difícil ter algum irmão que não, que não saiba, não conheça. 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar Cristo. Eu tento entrar no coração de Paulo, que um dia foi um homem próspero, bem sucedido, honrado, adorado por todos, pela posição que ele tinha, fariseu de fariseu, mestre da lei, educado aos pés de Gamaliel, em outro momento Cuspido, apedrejado E surrado Com varas Que Contraponto isso aí Mas quando Paulo Considerou a verdade de Cristo Quando ele fez a matemática certa Quando ele fez o ajuste de contas Na sua agenda espiritual Ele considerou Todo o resto como perda pela sublimidade de ganhar o Cristo. Será que nós temos esse entendimento? Mas é justamente esse entendimento que o Senhor quer colocar em nosso coração. Por isso que é, a palavra diz em Lucas 24,45, Depois da ressurreição de Cristo, quando Ele estava mais uma vez com os seus discípulos... E eles lhe questionavam tantas coisas que ainda não tinham compreendido E Jesus, a palavra diz E ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras O Cristo ressurreto na minha vida, na tua vida Através do seu Espírito que habita em nós Pode nos abrir o entendimento daquilo Que lhe é importante para nos ministrar, porque também está escrito em Deuteronômio 29, verso 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas Ele a deu aos seus filhos, a, a todos nós, então nem tudo nós vamos compreender, eu creio que vai ter muita coisa na palavra, que enquanto estivermos aqui ainda nesse corpo carnal e terreno, nós não vamos compreender, todos nós vamos ter ideias, posições e conceitos diferentes, às vezes até antagônicos, nem sempre vamos concordar um com o outro, mas, quando estivermos com Cristo, tudo isso será nos revelado, nada mais permanecerá no oculto, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, mas um dia Ele vai nos revelar, não aqui, porque talvez elas não interessam, nem Paulo foi permitido revelar tudo aquilo que ele viu, nem para ele foi permitido, porque ele disse que coisas inefáveis ele viu, quais não são lícitas mencionar, ele não teve permissão para revelar, então imagine a profundidade de todo conhecimento, de toda a revelação daquilo que é a essência do Espírito, eu creio que muitas vezes nós apenas arranhamos as bordas do Espírito, dificilmente chegamos nas entranhas, em muitos pontos pelo menos. Por isso nós precisamos a cada dia, nos consagrar, nos entregar, para que Deus através do seu Espírito revele a essas grandes, essa grandiosidade que Ele tem para as nossas vidas. Lucas capítulo 21 Jesus diz que muitas vezes nós podemos ser levados diante de situações as quais nós não sabemos o que dizer e é verdade eu e você podemos ser levados diante de circunstâncias diante de pessoas e diante de Situações nas quais nós não sabemos nem o que dizer, mas ele diz... Lucas 21,14 Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem... e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão, matarão alguns dentre vós... Jesus... verso 17... de todos sereis odiados por causa do meu nome contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e é na nossa, vossa perseverança, mais uma vez a palavra perseverança, que foi a palavra que o Espírito nos deu como palavra chave, para esse ano de 2022, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, irmãos... Eu creio que muitas vezes nós, quando a gente fala de algumas coisas que estão acontecendo e que estão profetizadas na palavra, muitas vezes a gente ora para isso, para aquilo não acontecer, mas se está escrito, se está profetizado, não adianta orar contra aquilo que está escrito. Vai acontecer, talvez não aconteça conosco, é verdade, mas de alguma maneira vai acontecer e nós temos muita dificuldade de compreender situações que o mundo vive hoje, porque Deus nos colocou de alguma forma que, eu não sei explicar, mas pela sua muita misericórdia, Deus nos colocou numa redoma aqui, no nosso país, na situação que nós ainda estamos vivendo, embora que muitos estão ainda se levantando contra, com total ignorância, mas se nós formos olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, não tem nada que ver com o que nós estamos vivendo, e aí toda essa palavra faz sentido, tudo isso aqui se torna real e verdadeiro, nós temos hoje missionários no mundo, que estão em total é, desconforto, em total depressão, tem missionários que largaram o campo por causa da depressão, por causa das coisas horríveis, que viram, ouviram e presenciaram, então muitas coisas que estão profetizadas, nós aqui, não fazemos ideia, por isso nós precisamos olhar com o olho do Espírito, com o olhar do, do Espírito, para compreender aquilo que está acontecendo, e colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus, isso é algo extremamente importante, profundo por isso a mensagem desse estudo considera considera quem você é considera quem, quem Cristo quer que você seja não importa muitas vezes a gente quer ser grandes coisas, quer ter cinco talentos irmãos a igreja é feita daqueles de um talento, são poucos que têm cinco talentos, e sinceramente, quem tem cinco talentos, tem que devolver dez. Mas muitos que têm um talento, estão enterrando o seu talento, então não enterre o seu talento, persevere, considere... Aquilo que Deus diz que você é, e aquilo que Cristo é pela nossa vida. O Cordeiro de Deus, ponto. É extremamente importante, irmãos. E eu quero convidá-los a refletir mais, com mais profundidade. Porque nesses poucos minutos que nós temos, não há condições de nós entrarmos nas minúcias, nos pequenos detalhes mas Jesus também nos ensinou que nós não devemos ficar sempre dando peixe, mas precisamos ensinar a pescar, e aqui no ministério, uma das coisas que sempre tem sido uma preocupação de todos, de ensinar a pescar, não de dar o peixe, não de dar a mamadeira o tempo todo, mas de ensinar a pescar, para que aprendam a ser guerreiros, adultos como aqueles 300 de Gideão não como aqueles 21 mil e tanto que foram para casa nós não somos daqueles que retrocedem. nós não somos daqueles que voltamos para casa nós somos daqueles que perseveram pode parecer loucura tem situações na minha vida que eu muitas vezes duvido de mim mesmo que eu acho loucura. Mas Deus sempre me mostra: persevera. Não olhe para trás. Ouvi uma palavra muito interessante. Quando nós andamos no nosso carro, tem um enorme para-brisa na nossa frente, mas um minúsculo re retrovisor. Para onde muitas vezes nós olhamos? Para o minúsculo retrovisor ou para a nossa frente, passado é passado, nós precisamos olhar, para frente, perseverando, na sua doutrina, e considerando, as coisas de Deus, acima de tudo, em nome de Jesus, que Deus abençoe, ricamente a todos, e que nós possamos, ser, tremendamente abençoados, com aquilo que o Senhor, tem nos dado a cada dia, permaneça fiel em Cristo, em nome de Jesus, Amém.